Olá, esse é um vídeo para auxiliar vocês aqui da equipe a utilizarem a ferramenta Compliance Watch. Como vocês podem ver, eu já estou na tela principal do Compliance Watch e já coloquei aqui o um login e senha. Após isso, eu posso clicar em iniciar a sessão Spiro Watch. A primeira tela que vai apresentar para vocês, Log Sequência ao Login, Vai ser uma tela onde, no canto esquerdo, nós vamos ter um menu de navegação. Esse menu vai ficar sempre estático na ferramenta. E no centro, vai ser detalhado e mostrado as informações de acordo com o painel que vocês estão visitando. O primeiro sempre vai começar aqui no painel de controle, que nós chamamos de dashboard. E nesse dashboard, como vocês podem ver, nós temos já informações de acordo com o perfil uh, utilizado aqui. O usuário Abner Rosales, que eu consigo, obviamente, selecionar e reverificar o que foi consumido e remediado pelo Abner Rosales. Como a gente pode ver, a plataforma é uma plataforma online com acesso, obviamente, aqui a toda a informação de screening automático e vocês conseguem revisar tudo de qualquer lugar com a internet. Então vocês só precisam ter, obviamente, acesso à internet para poder acessar e fazer as consultas e revisar os históricos. Aqui nós conseguimos ver dentro do perfil do Abner todo o processo do que foi é, verificado e remediado por ele, conseguimos ver também as últimas correções feitas, quanto do total já foi consumido e também conseguimos ver os lotes que foram feitos. Outra informação que é importante é que vocês a qualquer momento podem vir aqui nesse perfil uh, mais a fundo do mais e trocar a linguagem da ferramenta para inglês, espanhol, russo português. Claro que o que vai vir de resultado vai ser a interface para aquela língua, mas o resultado de uma busca, por exemplo, ela vai vir sempre na língua inglesa, ok? Avançando aqui, vamos para a primeira parte que seria a parte mais importante e a principal de toda a ferramenta que seria a informação de examinar. Quando nós clicamos em examinar, examinar cliente, por exemplo, seria verificar, fazer o screening de compliance do diligence aqui dentro da ferramenta. Nós temos aqui no canto direito um perfil, o que significa os tipos de filtro que vocês conseguem aplicar nos tipos de buscas. E vocês podem escolher esses tipos de buscas através daqui, onde você vai ter a busca do nome de pessoa física, a busca pelo nome de uma pessoa jurídica, o nome de uma pessoa física ou jurídica, quando não sabemos se aquele nome, obviamente, no fundo vai ser uma pessoa física ou jurídica, e também qualquer caractere específico ou especial, por exemplo, se tiver escrito em outra língua, por exemplo, japonês, a grafia estiver em coreano, a grafia estiver em russo, por exemplo. Ao mesmo tempo, se a gente quiser também, já podemos fazer esses filtros através dessa sub, desse submenu que aparece quando você passa o mouse por cima de examinar. Pessoa, pessoa jurídica, pessoa física e jurídica ou entidades únicas. Nesse exemplo, vamos utilizar o nome de Donald Trump. De informação específica, só precisaria disso, mas vocês podem também atribuir o número de conta, esse número é para associar esse, essa pesquisa de Donald Trump a algum processo já de investigação que vocês estão fazendo, isso aqui é coisa interna, para vocês poderem ter o um controle. Vocês podem colocar, obviamente, informações mais pessoais, a cidadania, a data de nascimento, isso pode ajudar no filtro e trabalhar o falso positivo do nome do Donald Trump, e aí, obviamente, alguns endereços, cidade e país. Nós recomendamos colocar o nome e sempre o país, para ajudar a trabalhar o falso positivo. Então você tem aqui todos os países que você pode utilizar para procurar uh, esses nomes que você vai fazer a pesquisa. Então, vocês podem digitar diretamente o país ou fazer o processo. Feito isso, vocês podem clicar em examinar, quando acontece isso, o sistema já está procurando o Donald Trump com relação a respostas do que? Informações de due diligence, compliance due diligence. Então todos os termos que vão vir aqui de resposta são vinculados à mídia diversa, são vinculados ou a uma lista de sanção na, internacional ou nacional, são vinculados, obviamente, também a pessoas politicamente expostas, PEPs. Então toda a parte de compliance do Diligence é trabalhado nesse processo. Como vocês podem ver, nós temos aqui o Donald Trump Jr., Donald Trump, Donald Gray, querida Drinks, e eles trouxem diversos respostas para a gente aqui. O que significa isso? Quer dizer que para aquele único valor que a gente utilizou ele achou possíveis nomes que possam atender. O que a gente vai ter de utilização nesse primeiro momento é enxergar que nessa nota que vai de 0 a 100 seria na verdade quase que uma nota de risco de uh, probabilidade de ser o nome que nós estamos procurando. Quando temos o 100 quer dizer que tem mais chance de ser o nome que estamos procurando. Abaixo desse 100 a gente vai tendo é, menos é, aderência com o nome então a chance desses 85 serem são menores do que esses dois 100 então começamos a focar que talvez o donald trump que nós estamos procurando estejam aqui nesses dois que estamos vendo pelo nome nós conseguimos ver que temos donald trump e donald trump Jr. a diferença a gente pode, pode ver também pela data de nascimento ou seja date of birth que seria o donald trump Jr. é de 77 e o donald trump é de 46 a chance de ser o dono de Trump que estamos procurando, obviamente já vai ser esse de 46. Ao mesmo tempo, ele traz um resumo rápido das listas que foram achados, é, resultados para esses nomes, a fonte, que seria nesse caso o RDC, a provedora que nós utilizamos aqui na ferramenta para informação de compliance do Diligence Internacional, o risco, esse risco vai ter algumas camadas que a gente pode ver que ele foi achado em duas listas PEP, é, duas listas de observação, uma lista PEP, 6 mídias adversas e 560 perfis relacionados, foi o que ele teve de resumo para poder colocar isso na, na nota mais acima. A gente tem alguns locais conhecidos que ele está vinculado, mas se a gente quiser ver os detalhes, a gente pode simplesmente clicar nessa setinha no canto esquerdo do perfil. O que vai acontecer é que ele vai abrir para a gente um resumo com a notação e a conotação do porquê que o Donald Trump está aqui nesse processo. Então, como nós conseguimos ver aqui, Donald Trump vai vir com o resumo uh, titulado. E esse resumo vai ficar sempre aqui em inglês. Temos as pessoas jurídicas relacionadas a esse nome. As posições, uma coisa que ajuda a gente também a, a conhecer o nome. Como sabemos, o Donald Trump ele é um PEP. porque ele é, obviamente, presidente atual ainda, presidente dos Estados Unidos, na data que esse vídeo está sendo gravado para vocês. Tá? A data desse vídeo... Mostra que ele ainda é o presidente dos Estados Unidos, mas de qualquer forma é mantido aqui até 5 anos ele como PEP mesmo, pós uh, uh, o cargo dele. E também pseudônimos que podem ter, ou seja, alias para esse nome. Eu posso avançar esse subdivisão para todas as informações. Ele vai gerar como se fosse um resumo, um relatório de tudo que ele achou de resposta para esse dono de Trump. Ele vai ter em sequência também separação somente das listas que foram encontradas no nome de Trump, quais são as listas, a palavra-chave completa, o país, o tipo e a descrição do que significa essa lista. Em sequência a gente tem a parte de links externos, e em links externos nós conseguimos ver também diversas mídias adversas que vão ter correlacionadas a Donald Trump. Qualquer um deles que eu clicar, ele vai abrir aqui pra gente uma nova telinha. Por último, a gente vai ter comentários do perfil. Esses comentários do perfil são comentários que a equipe ou aquele que está fazendo a avaliação desse nome Donald Trump pode atribuir para esse nome e os outros demais da equipe vão poder enxergar também sempre que acessarem o nome Donald Trump. Isso acontece através do que nós chamamos de remediação. Então, por exemplo, nós temos Donald John Trump. Se eu clicar nesse bloco para falar que é o nome que eu estou procurando ou quiser fazer uma remediação disso, na hora que eu clico podemos ver que no canto direito uh, da, da, da ferramenta é apresentado o, o processo de corrigir perfil. Esse corrigir perfil, quando eu estou nessa parte de corrigir, eu posso selecionar status como analisar falso positivo, né? analisar e eu colocar como falso positivo, ele é um falso positivo, analisar a correspondência aceita é o que eu estou procurando, analisar correspondência rejeitada não é quem eu estou procurando ou aqui não tenho mais processo para fazer, e analisar pendente, isso vai ficar pendente para a revisão. Ah, temos também inativo para desabilitar isso. Em sequência, a gente vai poder ver que eu consigo, além de fazer esse tipo de verificação, eu consigo acrescentar comentários em texto, e nesses comentários em texto eu posso também anexar, por exemplo, algum documento digital, para poder ajudar na interpretação desse nome. Tudo isso vai ser vinculado a esse nome que nós achamos aqui Donald Trump potencializando o perfil de busca, e para que sempre que alguém da equipe utilize e busque, vai ver os comentários que esse analista fez agora, ou esse responsável fez agora. Na evolução, nós conseguimos ver só a parte de comentários, trocando a aba aqui em cima, nós conseguimos também atribuir, nesse caso temos o Abner, e podemos atribuir para outras pessoas, dentro de uma trilha, para que essa pessoa revise esse caso também. Podemos também imprimir isso, fazendo, obviamente, um, um relatório, assim por dizer, Uh, um resumo né, desse case para salvar em PDF e também podemos anexar aqui a uma trilha de auditoria que pode ser feita ou no processo que precisa ser revisado posteriormente. Feito isso você pode clicar atribuir ou fazer o um processo, ele vai dar essa checagem. Claro que se você quiser a qualquer momento ver mais dados do Donald Trump, nós temos também a parte de News, então no canto esquerdo superior, Trocando de perfil para News, a gente vai ter aqui a parte de notícias. E essa parte de notícias, por si só, é uma parte que vai vincular o nome do Donald Trump a outras mídias abertas. A diferença entre esse News e esse perfil é que esse perfil ele foi sim tratado e revisado por equipes de compliance antes de ser colocado aqui. Ainda assim, você pode potencializar, fora dessas, desses trabalhos que já foram feitos, o que está sendo, obviamente, mais exposto para a mídia com termos de compliance que você possa... A trazer e revisar aqui, então ele vai procurar esse nome dono nome de Trump a todos esses termos de compliance que a gente está enxergando aqui. Retornando, nós podemos fazer a qualquer momento uma nova, um novo screening e um novo processo aqui no canto esquerdo, de novo, clicando em examinar e, obviamente, dessa vez evoluindo como nome de pessoa ou de empresa e por aí vai. Aqui nós estamos fazendo uma verificação unitária, e aí você consegue já ter o resultado como mostramos. Evoluindo, aqui no menu, o próximo seria o campo de busca. Se clicarmos em busca, nós conseguimos fazer resultados, na verdade, buscas do que foi trabalhado por determinado analista ou determinado momento. Então, por exemplo, eu quero saber tudo que foi verificado este mês, com todos os tipos de alerta, de risco que nós atribuímos aqui. A categoria que nós colocamos na remediação, por exemplo e o número de lotes se eu quiser. Caso eu queira fazer especificamente, por exemplo, por uma pessoa, nós podemos aqui no canto direito dar mais detalhes, ver quem são as pessoas, quantas vezes o nome, de, é, número, nome do Donald Trump, por exemplo, foi buscado, ou pessoa física e jurídica que seja feita a busca, número de conta que você utilizou, lembrando daqueles blocos que eu mostrei no tipo de exame que pode ser feito, e busca por usuário, por exemplo, Abner Rosales, eu posso escolher quais usuários aqui dentro fizeram tal busca, e a atribuição também se foi atribuído para tais pessoas. Utilizando somente esse tipo de busca, eu vou mandar buscar, ele vai aplicar um filtro, ele vai verificar tudo o que foi feito pelo Abner Rosales nos últimos meses. E aí nós conseguimos ver também todos os casos que foram atribuídos, exemplo, o caso do Donald Trump que acabamos de fazer. Né? Em sequência, a gente vai ter aqui também a parte de minha fila, isso é quando é atribuído algum caso para você ou está guardado para você revisar um processo de pendência, por exemplo. Vocês conseguem revisar todos os casos que estão aqui. E clicando, obviamente, no nome, você consegue evoluir para essa verificação. E você retorna para aquela tela de exame, por exemplo, que foi feita. Tudo isso a partir da minha fila ou sempre que você clicar no nome de algum caso. Em sequência, a gente tem a parte de relatórios. Essa parte de relatório diferente de busca é porque você já pode gerar um relatório resumido. Então, resumo de resultados, você pode colocar datas, tipos de resultado e usuários. A mesma coisa que fizemos aqui em busca, só que ele vai gerar diretamente um PDF que vai ser baixado e você consegue também enviar esses resultados automaticamente. Depois, nós temos aqui a parte de dados e essa parte de dados seria a parte onde nós conseguimos fazer a importação do lote. Essa importação de lote seria quando você precisa fazer, obviamente, update, upload na verdade, de diversos nomes. Então, se você não quer buscar somente um nome a nome, igual nós fizemos aqui em examinar, eu preciso buscar mais de um, dois, três, dez, vinte, trinta, quinhentos nomes, a gente pode subir um tipo de arquivo CSV. Esse tipo de arquivo CSV vai ser um arquivo que a gente consegue, respeitando a. a a dinâmica do que está aqui, fazer o upload, né? então aqui você consegue fazer importação de lote, clicando nessa importação de lote, ele vai te pedir algumas informações para criar esse processo e você consegue entender o tipo de delimitador que você está nesse CSV, por exemplo, TXT, e fazer esse processo, depois de você fazer o upload você consegue pré visualizar o caso e colocar internamente na plataforma para que ele faça os screenings automaticamente, dentro do processo ele vai subir tudo por exemplo para sua lista e isso vai gerar um lote esse lote é o que nós vemos naqueles resumos até o momento que seria um movimento em batch em bulk em lote essa é a última parte que nós temos do processo que vai poder ajudar vocês nessa primeira verificação da, da ferramenta lembrando que vocês conseguem ver todo esse resumo aqui na parte de painel de controle e conseguem re Visar todo o processo também no que foi feito na sua lista ou dentro das suas últimas buscas. Permanecemos à disposição e esse primeiro vídeo é o vídeo de Compliance Watch, os primeiros passos dentro da ferramenta.